Tchau, bem no canal Itália com Ana Paula E hoje o vídeo vai para os curiosos de plantão Aqueles que estão sempre querendo saber Quem, quando, onde, como, por quê? Bem, hoje nós vamos ver quais são as formas interrogativas em italiano Vamos lá para o vídeo Como em italiano se diz Come. Eu já é, disse em outras ocasiões que o italiano é muito bonito e particular por isso. Embora sejam línguas parecidas, uma das diferenças é que o italiano fala como se escreve. Então, se escreve come, com E no final, vai ser sempre come. Não podemos substituir com o I, como nós fazemos com muitas palavras na língua portuguesa. Come ti chiami? Come preferisci la colazione? Se você falar como... Em italiano querem dizer come, eles vão entender que é o lago que está lá na Lombardia, no norte da Itália. Quando? Quando a palavra permanece igual, quando. Mas em italiano a pronúncia do A é sempre mais aberta. O som nasal em italiano não existe. Então não é quando, somente paulista que né, fala quando. Então o quando é quando. Repete comigo, quando. Como se fosse um A aberto. Quando entende venir a casa minha? O quando sei nato? Onde? Onde em italiano se diz dove? Dove abiti? Da dove vieni? Dove vai? Dove ti tipo, piacerebbe andare? Que é igual. Quando a gente usa o que em português, normalmente a gente usa o que em italiano. A escrita é diferente. Em italiano se escreve o CH tem som de que? O que? Tem o som duro, né? Se você... É C-H-E, que. c h -I, que. O que é o nosso que. Que lavoro fai? E o nosso que é quem? Que sei? Que viene esta sera a te na casa mia? Que ti piacerebbe fare? Numa linguagem mais informal, esse que pode ser substituído com cosa. Literalmente, coisa. Cosa. É, se você já ouviu muito italiano, provavelmente já ouviu muitas pessoas sempre falando esse cosa, cosa, cosa, até em todos os lugares. Então, Cosa ti piacerebbe fare? Ou che cosa ti piacerebbe fare? Por quê? Porque em italiano é porque. E se vocês notarem, esse porque tem um acento agudo no E, que em italiano são poucas as palavras com esse acento, que significa que a pronúncia é fechada. Então é porque. Perché que te ne stai andando? Perché? hai scelto di non parlare? A improvisação. Depois nós temos quanto. Quanto em italiano também fica a mesma coisa. Só que a pronúncia como o quando, quando é aberta. Então é quanto. Quanto costa esta camisa? Só que como no português ele também concorda com o restante da frase, com o objeto a seguir. Em italiano, quanto, quando vai para o plural, se torna quanti. Quanti filha hai? Uma das regras é que quando a palavra termina em O, quando vai para o plural, é, se substitui o O com o I, não se usa o S para o plural. Se quiser dar uma repassada no vídeo sobre o plural, eu vou deixar aqui, basta clicar nesse I. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva caso não seja inscrito, ative as notificações e volte sempre. Sexta-feira tem mais. Tchau!